Natural de onde? Claraval. Nascido e criado no Claraval. Que família que você é lá? Valdemir, no artista. Você conhece o, o, o São Antônio, que era do, do táxi, casado com a Vera? Ele é vivo, Ele é vivo, É. E o seu Marculino? Zé Marculino também conheci. É vivo, está com 98, 99 anos. Em Claraval, eu tenho muita história lá de Claraval. Pegar é. o João Barbeiro, o João Barbeiro também conta, ele gosta quando não encontre. Você o conheceu palma. o João Barbeiro? Não, sabe quem é que eu conheci lá? O Jerominho. Ah, o Jerominho. Ele teve bar e, né, hoje eu tá, acho que ele está vivo ainda. Eu tirei umas histórias bonitas dele lá do Claraval. 60 e poucos anos você não lembra da, da, da, da construção lá não? Você era menino, né ou não? Da qual construção? A construção do, do, do Monte Carmelo lá da, da igreja. Ah, da igreja? É. É, meu pai sabou é muito lá. Meu pai começou cortando pedra para construir ali. Meu pai cortava pedra pra igreja. Então você lembra? Você era menino, né? É, era menino na época, né? Carregava o, o, com o carro de boi. É, e tinha um burro lá, um tal de ruando, puxava também, põe um cangai naquele trem, põe ele, jogava as pedras, ia puxando. Ainda lembro disso até hoje. Que construção fantástica aquela, hein? foi. Como que eles cortavam aquelas pedras para encaixar aquilo? Ponteiro. Aquele... Tinha uns o papai cortou, fez muito aqueles, na entrada da igreja, fez aqueles de, de, de tipo caixão de fundo, lembra? Certo. Que, assim, 10 centímetros e fazia com ela assim, tipo uma casinha. E aquelas pedras vinham de onde? Dali mesmo. Ih, né, cortou muita pedra depois que... Eu também dei meu pai cortar pedra depois que não estava mais... Mas é um pouco... Né? Aqui em Franca tem pedra lá de claraval, dessas calçadas. Tem mais, é de rifaina, né? De rifaina, é. De lá não. De lá não. Porque para subir ali aquela serra era muito complicada, é, ali é né? Era não era fácil. De primeiro... Como que é o seu nome mesmo? Valdir. Valdir de... Valdir Machado Dias. Como é que chamava seu pai, Valdir? Eu já estou registrando aqui, eu registrar uma história bonita. O seu pai, como é que chamava? É chamava Valdemir Machado Dias. E a sua mãe? Maria das Dores Dias. Você conheceu os seus irmãos? Quem são os seus irmãos? Eu tenho um que chama Valveson, depois tem Elias, Samuel. E a, e a mulher? E a mulher tinha a Vilma, Vera, Elizabeth. Você conheceu irmãos do seu pai? Não. Seus tios? Dele não. Conheci da parte da minha mãe. Não. Quem é que era os irmãos da... Eles eram tudo Rio Grande do Norte. Eles vêm do Norte pra cá. Tudo nortista. A mãe do senhor como é que chamava mesmo, velho? É? Maria das Dores de... Mas o senhor não conheceu os parentes da mãe do senhor, não? Da mãe eu conheci quase tudo. E eles vieram com família grande? Família grande. Pra trabalhar em fazenda aqui? Quando meu pai veio, eles veio, ele veio constrando que, que vinha para Sacramento, que disse que estava juntando dinheiro com o Rô. chegou e não tinha nada. <risos> Porque lá para o norte era as coisas baratas, né? baratas, Coisa, ganhava pouco. Aí né? eles vinham de caminhão, de viagem de caminhão. E, e depois, pra... aqui tem muita gente que chegou nessa região vindo para São Tomás de Aquino também, em fazenda, trabalhando na, na, em roça, né? É. E o seu pai, quando ele veio, veio com quem? Mas os irmãos dele? Mas é. o cunhado, os um, um, um, irmãos dos cunhados dele, é uma formada de gente... A conhece. sua mãe, né? Não, meu, meu, meu pai veio com... Como é que é? É a sua mãe que é do artista. Cunha, é, minha mãe é do artista, ele também é. Ele é também? Eu também, veio tudo de lá. Mas veio, veio, veio os cunhados dele, né? Que é meus tios que eu conheci. Né? Quem é que é o nome desse? Um chamava Alfredo, o outro Cícero. E, e... Tinha que ter Cícero, né? Por causa do Tive padre Cício. Cício lá da. <risos> é. Então, isso é para miada lá de, pra cá. Já foi acabando quase tudo. <risos> é morrendo tudo, meu pai já morreu. Minha mãe ainda está viva. Ela mas... está é, com quantos anos ainda? 84. 84 oh, Agora, falando aqui, sempre moraram ali naquela região? Eles sempre moraram em Claraval? Sempre em Claraval. Se ele saiu, foi muito pouco voltando para São Paulo. Trabalhava uns tempos. Houve pra... uma época ali que era um negócio de garimpo. Ele chegou a, a aventurar. Com canoa, né? É. Ah, ele deve ter chegado nessa época, né? Tem um senhor que é ali de Claraval. Ele chama José Leodoro. Ele está com 104 anos. Ele tem um filho dele que mora. Que é lá nascido ali. Me faltou o nome dele aqui. Mas ele tem uma história bonita que ele a filha dele casou com o Augusto Monteiro, aqui de Cristais Paulista, porque o pessoal de Claraval era muito ligado com cristais né porque é. passava ali por baixo, por dentro, né? É, por, dentro, por dentro. Ali você frequentou muito baile ali naquela região, ah, ou não? Ah, bastante. No final de semana tinha? Você que esse forrozão na roça lá. Você, era bom. você <risos> trabalhou na roça? Trabalhei. Antes ah, de aprender a trabalhar de pedreiro, eu trabalhei na roça. Né? Muito tempo na roça. Na roça mexendo com milho, café. café, café. E leite. Leite não. Isso já não foi partido meu Deus. Você, lembra, você lembra de carro de boi ali em, em Claraval? Lembro. Tinha. Lá do Fortunato, velho tinha. Tinha carro de boi? Tinha. Era, era Zé Amanso, Zé Amanso tinha. Zé É, Meu pai, logo quando ele chegou, ele foi lá pro Zé Amonso tinha serviço e foi trabalhar na rua, foi, foi reformando o caso lá no Zé Amonso, que antigamente tinha, né, aquelas colônias, aquelas coisas assim, né. Você nasceu em Claraval, mas você nasceu ali na mão de parteira ou veio para Franca? Mão de parteira. Eu também sou, sou nascido e chegada aí nas mãos de parteira. Ó, <risos> oh, Valdemar um abraço para você. O, eu registrei a sua história aqui. é, é. Ficou é na... História né? contar. O que, que você fala da vida? eu a minha vida foi sofrida, né? Você chegou a estudar? Eu estudei, mas quando eu comecei a estudar, logo já fui para a Roça. Eu tenho só o segundo ano no Mobral à noite. E quando você era menino? Então, quando eu era menino, aquela época, o povo tinha uma moda de arroz à meia, para final então você ia para a Roça, você não voltava para a escola mais, porque Estudar é complicado, né? É, criança. Hoje não, hoje está tudo... Nasce no berço de ouro, né? É. antigamente, não, antigamente era sofrido. O né? é um negócio. Mas, graças a Deus, o velho criou nós e só tudo trabalhou, né? Tudo. tudo. Ele foi embora, são agora, quantos né? irmãos? O senhor nós falou. É, nós é quatro irmãos. E, e mulheres são? Três. Três mulheres. Agora me fala, e o senhor? Quantos filhos o senhor tem? Dois. Tem um casal. Casado aonde? No Claraval, todos iam casar no Claraval. Nasceu lá e casou. A exposição de que família? É de um. Eles falou que veio da Bahia, mas veio de, de, de, de perto, não era baiano puro não, mas... Como que chamava Do o senhor? Lá de Ouro Verde, Sebastião. Sebastião de... O é o sobrenome dele, nem... Ele é, não sabe, não. Oh, foi bom conversar com o senhor e, e a vida é uma caminhada. É, a vida é... Você está aqui trabalhando com o doutor Carlos Diniz. Tenho... Já tem bastante tempo que o senhor trabalha com ele. 15 anos. 15 anos. O prédio dele foi né que fez, eu que fiz, comecei do comecinho. Esse aqui? Esse prédio que tem, que tem lá que trabalha agora, é 2.500 metros quadrados de construção. Esse aqui também é dele, né? Esse aqui é dele. O pai dele, você não conheceu o pai dele, não? Sim. Doutor Miguel Diniz? Eu conheci que ele Fazer. quando ele estava aqui na casa oh, dele. Eu lembro dele também, Eu pensei que você era mais, mais então, recente. Já faz tempo que eu... É que eu trabalhava com o doutor trabalhava um ano, parava um ano, trabalhava outro e me chamava. A época. dona Anitta? É. Aí depois, é depois que eu tô direto com ele, 15 anos. Você lembra daquele senhor que tomava cota ali da cocheira? Ou... Ah, não tem E é. Isso aqui tudo, então você lembra isso aqui do Capim? Isso aqui? Não, eu não lembro, sabe por quê? Porque faz uns 20 anos que eu tô aqui em Fran. E depois que eu conheci o pai dele, já, já tinha movimento. Já é. tinha movimento. É, já tinha um pouco movimento. O doutor Miguel Diniz. Ó, oh, foi um prazer grande conversar e obrigado pela banana. Ah, viu? Valeu. De Você viu como é que rendeu? Um pouco de atenção dos amigos ali. Obrigado, viu? De um abraço.